Senhoras e senhores, sejam muito, muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, nossa quarta edição, chegando agora na Swap do jogo. É, o nosso convidado de hoje tem 25 anos, mora em São Paulo, capital, muito colocado na original dele, Coreia. Aqui no jogo, ele foi da tribo, ele estava agora na tribo Batur, foi o quarto eliminado do jogo e o primeiro eliminado da Swap. É, Samuel. Eu mesma. Tá boa, Samuel? Bem, bem. <risos> super bem, na real. você? Poderíamos estar melhores, né? Poderíamos estar no jogo aí. Não sei, não sei se eu estaria melhor no jogo nesse momento, mas. É, já respondendo direito, tipo, como a Mari falou hoje nos stories, a gente tava numa semana muito pesada. Você não tem noção de como, como eu tava de estresse, de cansaço. Então, saindo, eu estou um pouquinho melhor. Mas queria estar no jogo, queria, mas estou melhor fora. <risos> Muito bem, para você que está chegando, uh, que está começando a assistir o vídeo com a gente, não deixa de já curtir o vídeo, se inscreve no canal do VD, deixa o joinha, dá, ativa o sininho para receber a, o vídeo na, na frente das outras pessoas. E e é deixa isso. comentários. Gente, antes. Isso, deixa comentários. Antes de a gente começar com as perguntas. Eu quero deixar uma coisa aqui que talvez vocês vão achar icônico. Quem não ouviu isso aqui aconteceu durante a votação do Samuel, a gente vai falar sobre isso. Então, eu acho que nesse momento a gente tinha que eles o interleu, só que o site é uma pessoa muito bom em provas, apesar de ser mais calado. Um do de doçura. O seu é uma e Gustavo é outro anjo. Eu não sei não. o que fazer. Eu não sei. É... Eu acho que a gente tem que tentar ver alguma possibilidade de entrar nesse momento. Mas eu acho que é melhor a gente de tirar alguém dessa temporada, infelizmente, mas sabe o que? Mas não sei, me fala o que você acha, se você concorda. Se o que que eu acho? Eu Não vou falar o que, que eu acho, não. <risos> o que que você acha? Me conta. O que que eu acho você tirar alguém na minha temporada, Querida de... Mentira, gente. Eu não tô na... agora como entrevistador nem sempre para fazer. Todas tem as temporadas mas... Inclusive, <risos> isso é verdade, isso é real eu Adoro todas as temporadas Mas, amigo, como é que é essa história? Você inaugurou uma nova maneira de ser eliminado Quer dizer, o seu áudio ficou lá <risos> como é que Ai, Eu amei essa parte Mas, assim, vamos começar pelo contexto desse áudio, né? Vamos falar de... Pra quem eu mandei? Não sei se está claro Eu mandei esse áudio pra Jaque depois de ela me perguntar o que a gente deveria fazer no CT E depois dela ter falado que não queria ter eliminado Sardinha Porque ele era bom em provas E foi, foi, como eu achava que a Jackie era uma pessoa que estava do meu lado lalala, Que ela tinha acabado de me falar que é, confiava em mim por outros motivos lalala, Aí como eu confiava bastante nela, eu tipo, caguei Mandei o áudio também, eu não acho que esse áudio tem nada demais, o Álvaro no nariz. Gente, print do Álvaro assou no nariz. Ai, não, você não vai fazer isso comigo, gente, <risos> eu, eu tô fazendo, não estou é, é, tá suando o nariz, eu estou é, singelamente colocando a aqui, assim, ó, tá ótimo. É, suave, eu vou usar para tem uma caixinha de lença aqui, gente, porque a situação ah. não tá boa, mas é a vida. Ah, eu continuo, continuo. Ah, eu ruim que eu perdi o foco. Daí eu mandei esse áudio pra Jaque, que eu realmente acho que não teve nada demais. Realmente, pra mim, não é nada demais. Aí ela mandou pra outras pessoas e isso acabou virando um alvo. A Ana interpretou que eu tava colocando alvo nela. Talvez mandaram outros prints pra ela também. Mais mas meio é que isso. você tava, né, amigo? Não, assim <risos> é, Surgiu como se eu criei O alvo nela, não foi isso que aconteceu Já falei pra ah, ela tá. Mas assim, eu, eu realmente Botei a cara a tapa e falei pra botar nela Mas não fui eu que inventei isso, sabe? Tipo, eu saí como se fosse Meu Deus é, Que falso Ele fala que ama, que ama na Raquel E quer tá tramando pra tirar ela Mas assim, não fui eu é... Eu só botei a cada tapa porque eu acho que a gente tem que botar a tapa mesmo nisso. Sim, alguém tem que ser eliminado, né? Exato. Tá, vamos já chegar, vamos, vamos seguir a linha que te levou até essa história aí. Tá. tá. É, uma coisa que eu queria entender de você, amor. nós estamos na quarta eliminação do jogo com você. E metade yes. do cast de Coreias já saiu do jogo. Três dos quatro são de Coreias. Sim. Você acha que faltou Esse conectar a é tribo inicialmente? <risos> você acha que faltou conexão de vocês no começo? Ou você acha que tem algo maior por trás dessas eliminações de Coreia? É não, eu não acho que tem algo maior. Eu acho que, assim, na primeira semana ficou bem claro que seria Jaque ou Cris, porque o social dele estava bem ruim. E é, é irônico, porque na primeira semana eu fiz de tudo para salvar a Jaque. Eu conversei com uma galera, tipo para tentar salvar ela. Até porque tinha outra tour na época. É, que depois talvez ia chegar no assunto que eu falo. E eu conversava com ela direto. Tentava falar com outras pessoas para salvar ela. Mas o social dos dois deixou claro que esse ser um dos dois. A Dani também foi o mesmo problema. É, tanto que a galera queria tirar ela no primeiro CT. Mas como ela ganhou... Infelizmente ela saiu no segundo. E eu... Foi porque eu errei mesmo. Eu, meu, o meu caso foi erro meu. Ah, foi... tá. Já chegou o momento, amor. Pode falar da turma que você queria falar. Não, então. Na primeira semana, é... o Chris estava tentando... para tirar já que ele falava que tinha uma pré-made. Eu, Jack e Adriano. E por isso, tipo... Eu, eu senti a necessidade de tentar ajudar ela, sabe? Não que ela precisasse, talvez. Não tô falando que eu sou o salvador da pra... pátria... É, o homem heróizinho, não. É, eu digo que, tipo, eu, eu tentei... Acredito. Como tava me envolvendo também, eu tentei ajudar, sabe? Então eu conversei com algumas pessoas de é, outras tribos pra salvar ela e tal. E consegui também, não sozinho. Ó, óbvio que ela tem maior crédito nisso, né? E... É, mas você, você não acha... Você acha que... Não, não tô... Assim, tô levantando a hipótese. Hum. Se, se vocês tivessem se protegido, se vocês tenta tivessem tentado se proteger, pessoal de Coreias, agora swap, vocês tivessem sido um pouco mais fácil Não, eu tentei. <risos> Tentar, gente, eu tentei, né? Desde quando eu ent... Assim, antes da temporada começar, por ser tipo Coreias, foi há muito tempo. Então tinha uma galera que não sabia que eu era de Coreias. Não sei a galera, quando comentava do, dessa temporada, falava que tinha que sair alguém de Coreia, eu vi muito isso e eu ficava quietinho, guardando na minha quando começou a temporada, eu falei com a galera de Coreia, gente, a gente precisa se unir, porque muita gente comentou que quer fazer, o pessoal de Coreia de FB, chegaram a mandar mensagem, ah, eu acho isso muito chato, é, mandaram mensagem para uma pessoa de Coreia, falando, ah, estão falando que você é o perfeito FB Tipo, sendo que nem tinha anunciado o cast, nem nada. E... Eita. Aí eu achei bem triste isso. Daí eu falei, gente, vamos nos unir, vamos jogar junto. E, tipo, eu meio que ignorei o que aconteceu em Coreias e tava disposto a jogar com qualquer um de Coreias. Porque eu queria que a minha temporada é, tivesse um reconhecimento. Não sei, que jogasse bem, não sei. Não sei o que eu queria. Eu queria ficar junto deles. E eu tentei. Quando a gente caiu na sua app Pra mim era bem claro que a Jaque e eu iríamos jogar juntos, não sei. É... Mas aí eu errei na abordagem com ela e ela sentiu que eu tava querendo carregar ela, tipo, obrigada. Então, se ela não tava feliz, ela votou em mim. Nada mais justo, não é mesmo? Entendi. Mas olha só, tá, tudo bem. É, então, pelo que eu tô entendendo é, No começo do jogo não tinha muita salvação Pra Cris e Dani Por causa do social deles E agora não, não, tá. foi essa questão da, Do ruído aí Entre você e a, e a Jaque não O, é. o que? Perdão? Ele foi tranquilo Travou tudo travada. Foi tranquilo o meu começo você de jogo... Queria, você teria um, pegar algum ah, pra quem fazer. dera se, se tivesse sido tranquilo. Ai, caiu. Voltei. Quem vamos. dera se tivesse sido vamos. tranquilo. Fiquei é até nervoso. É, vamos esperar voltar. Voltou, eu acho. Voltou. Então, tá, tá. Eu tô te ouvindo de boa. Tá, perdão. Então... É... é... Pergunta de novo, só pra eu te responder. Não, é porque, tipo assim, ah. o seu começo de jogo, ele foi relativamente tranquilo, assim, porque você não tava indo pra CT, então você teve algum tempo a mais pra se articular, pra criar conexões com as pessoas. Aí ah. eu queria saber como, tava, como é que tava a sua vida aí até a sua porque assim, até antes de, de, de ter a sua Tá, eu não acho que o meu começo de jogo foi tranquilo, tipo, foi tranquilo no quesito de imunidades, real, eu ganhei três imunidades, que pra mim foi, tipo, um milagre. É... Mas assim, desde o primeiro dia já tinha gente socando alvo na minha cozinha. no meu cozinho. O primeiro foi o Chris falando desse negócio de premade Não, acho que antes do Cris ainda teve a Dani. A Dani, ela acabou... A gente tinha... Teve um mal-entendido no passado. E ela chegou tacando alvo em mim no jogo por causa disso. E eu fiquei putíssimo, putíssimo, putíssimo. Eu até comentei quando ela saiu. Daí... Então, a, a, o começo do jogo, pra mim, foi muito intenso, porque as eu, a, a galera de outras tribos vinha me falar, estão citando o seu nome, estão querendo te tirar, estão querendo fazer isso com você. E eu ficava, gente, o que, que eu tô fazendo? <risos> eu só queria estar em paz nessa praia. Daí... Ah, então. Aí, depois disso, eu conversei com a Dani resolvi esse problema. Aí ficou tudo de boas. Aí o Cris saiu. Aí eu achei que ia ficar tudo bem. Agora está tudo bem. Aí, acho que... Na época que o Fernando foi eliminado, eu tava bem, tava distante, tava de boas mesmo. Aí, foi só isso, eu acho. Aí, na sua época, fodeu tudo isso uh. Mas, tá. O que, que você achou da, da maneira como as tribos foram divididas pela moderação, assim? De ser essa, essa questão da, da torcida, <risos> essa... Ah, eu acho o que cônico, eu acho. <risos> ah... Eu achei icônico, foi inovador Foi, foi icônico, foi icônico Ah, eu não sei se favoreceu Alguém, se não favoreceu Ah, me, se, Eu posso falar pra mim, né Me desfavoreceu porque eu caí numa tribo de pessoas Que eu gostava muito Então foi muito sofrido eu, tipo, eu sofri demais Com aquelas sete, seis pessoas que estavam Do meu lado Porque eu gostava muito de basicamente todos então foi difícil. Ah, que fofinho. Mas... Tá. Não, é, é, é verdade. Depois a gente volta a falar disso mais pra frente. Não, mas é, eu imagino, assim. Eu acho que All-Stars deve ser complicado, porque você conhece as pessoas já, né? Você já tem uma relação. Sim. Já, já tem assim, um cara. Eu... Exato. E eu não consigo, tipo, jogar assim. É... É... Como que eu posso falar? Eu gosto de conversar com as pessoas que eu gosto. Eu não gosto de ficar forçando muito social, sabe? E fora o sardinha, os outros eu gostava muito de conversar. Eu gostava muito deles, então foi bem difícil para mim. Gostava, não gosto. E, e é, Adorei. É. Adorei. O... o quê? Adorei o fora o sardinha. Não é. Não, não é, não é nem porque eu não gosto de sardinha. É que assim ele tem um social difícil e ele sabe disso. Mas quando depois, tipo, eu conversei com ele, agora, a gente só, a gente conversou no primeiro dia e um pouco antes da sua app. Aí quando eu conversei com ele, eu, tipo, eu me envolvi, me, achei legal, sabe? Só que a gente não conversou de outras coisas, a gente só conversou de jogo, então, tipo, eu não sei como é o Sardinha. Mas os outros eu meio que conheço. Tardinha iconiquíssima. É... <risos> Olha só, mas tá. É... A Swap de alguma forma interferiu nos planos que você tinha? Quer dizer, a gente faz planos, né? Para o jogo, contando com as coisas. Então você tava numa situação que você tava com a tribo da sua temporada, e aí misturou tudo e ficou desse jeito. De que forma que a Swap mexeu nessa, nas suas intenções, assim, nos seus planos? Então, eu acho que a gente de Coreia estava louco pela Swap A gente gritava, vem Swap, pelo amor de Deus A gente não aguenta mais essa twist Porque era muito cansativo, era muito pesado é, esse lance Por mais que eu tenha ficado imune, foi bem pesado Tipo, a, a primeira twist Então a gente torcia pela Swap A gente estava <risos> torcendo muito é, De início eu achei que eu estava numa boa posição na, na tribo Então eu achei ok eu gostei dessa app, gostei Tudo bem. Tá, e aí você bom, quer dizer você achou que estava numa, numa boa posição Sim. E, e começou enfim, você falou que as pessoas todas se gostavam, começou a movimentação vocês foram para o CT, alguém ia ter que sair como é que foi Isto. como é que foi esse esse começo aí de tipo estamos no tá. CT e agora Tá, então vamos, vamos voltar de novo pra, pra fase do, do que eu falei com o Sardinha antes da Swap. Antes da Swap, a gente conversou e, e ele falou que a gente podia em breve jogar junto e eu concordei e tal. Como ele tinha um social mais difícil, eu achei que por ele que estava falando comigo, é, ia ser tipo, uma coisa boa, sabe? Eu ia conseguir jogar com ele. Aí eu falei, beleza quando a gente caiu, eu falei beleza, eu vou jogar com sardinha, não foi nem por questão de, de provas, é claro que eu usei isso de, pra falar pros outros gente, ele é bom em provas, a gente não pode eliminar ele mas assim, a minha intenção não foi essa tipo, igual falaram que eu queria levar ele como rato de laboratório, tipo, gente eu acho isso muito ridículo, muito, muito muito ridículo, é... primeiro que eu nunca falaria que alguém é um rato de laboratório, um rato de qualquer coisa não, químico, não é o meu estilo de pessoa é, tá Não foi só eu que falei Que tinha que deixar ele Porque ele é bom em provas Tudo bem, que quiseram Me jogar essa culpa, ok, tudo bem Ele é bom em provas mesmo, ótimo, queria eu ser bom de provas Tá, daí Nisso na, na sua Voltando à pergunta né Eu falei, eu preciso, vou jogar com sardinha Quem mais pode jogar comigo? Como eu, eu tava muito inocente Eu queria, tipo, vamos deixar a tribo forte Vamos... Ganhar CTs, uhul! Aí eu pensei no Júlio, é, que era outra pessoa que estava indo bem. E a Esté estaria nesse meio, porque... Conversei com o Júlio e tá, tal, beleza. Aí tivemos essa aliança, nós quatro, beleza. O Sardinha sempre falava que... É, acho que até part... ele falou primeiro que não tinha problemas em votar nas pessoas da tribo dele, beleza, ok. tá Nesse meio tempo, todos os outros me procuraram. Ana Raquel me procurou, Gustavo procurou, e... tá. E a Jaque veio falar comigo. A Jaque veio falar que gostava de Ana Raquel, Gustavo, Jana, Raquel e Gustavo, queria se ligar com eles. Aí que entra o meu erro. Eu não, não percebi esse toque. Tipo, eu achei que seria mais... A Jaque aceitaria mais estar numa aliança com a Stephanie e o Júlio, que seriam dois Coreias dois Amazonas, e mandei esse áudio tal tal... Enfim... E, eu achi... e não percebi que ela estava ligada com a Ana Raquel e o Gustavo... Uhum. E isso me fudeu um pouco... E... e eu meio que recusei a aliança de Ana Raquel e o Gustavo... Meio não, eu recusei total... Porque eu não não queria não consigo mentir para as pessoas... Então eu meio que fiquei distante... Não consegui, eu consigo mentir, óbvio... Mas é, eu não queria nesse, nesse jogo tá mentindo... Dessa forma... Aí eu meio que ficava sem falar com eles um pouquinho... Estava muito distante aí eu não percebi isso tipo eles viraram a mesa e palmas para eles arrasaram na, na iluminação ah, e aí vocês tiveram o primeiro e mais movimentado da temporada né os outros se então, tinham sido todos é, todos Aí, o seu, os seus votos tiveram várias acusações, teve né? a exposição do áudio, etc, e aí é, isso tudo veio nesse contexto que você está falando, quer dizer, você acha que o, o, o, o, você virou o alvo quando você recusou essa aliança, você acha isso? Ou é, antes disso, você acha que a sua cabeça já estava, seu nome já estava rodando? Já? Ah, eu acho que não estava, porque tipo, eles me procuraram real. É... Eles tentaram fazer alguma coisa comigo Eu acho que talvez Seria Stephanie ou Júlio, na real Mas aí, como eu coloquei Minha cara tapa Como eu fui um pouco mais agressivo. Não, não diria que fui agressivo Mas eu, tipo, deixei claras as minhas intenções Acabou que O Sardinha e a Jaque levaram isso pra Ana Raquel E aí ficava Era um motivo ótimo pra eliminar alguém, né Tipo, se alguém tá citando o seu nome Elimina essa pessoa Sim Tá. Beleza. Não, eu tô só revendo aqui quem, são as, quem eram as pessoas para eu entender direito esse, esse contexto. Então, tinha você, a Jaque de Poreias, Júlia e Stefano de Amazonas, é, Ana Raquel, Gustavo. Isso e é de Serra Leão. A gente... Ana Raquel, Sardinha de Serra Sardinha de Serra é verdade. Três de Serra Leão e dois das outras. Tá. É... Amigo, nos outros, nos outros, nas outras tribos, você acha que a gente vai ter CTs crocantes também? Você acha que os Boros já estão mais definidos? Como é que você acha que estão as coisas nas outras tribos para você perceber? Hum, eu não consigo ler Alessong ainda. E ainda eles não vão para o CT, então, ok. Mas eu não, não consigo ver Bottoms e quem está dominando. Perdão, na Le song. Não sei nem se fala Le song, sei, É, Le uh, Então, eu realmente não consigo Mediante. ver nada aqui. Uh, e ah, na. A... A... Né? Isso, o que Perdão? A Le é dos intermediários, né? Ah, tá. Isso, as medianas. <risos> a gente chama de medianas. <risos> é, e na agungi ah, eu acho que tem duas pessoas Que podem estar mais prejudicadas <risos> Nesse lugar Mas Não sei, bem, eu tô por fora <risos> é real eu... eu tô muito por fora Você quer falar? Quem, quem você acha? Não, não ver, quer, se não ver. quiser não... Vamos ver domingo Se eu tô ah. certo, se eu tô errado Ah, então, gente, é isso Com certeza esse chá vai, vai ao ar Antes de domingo Aguardem aí, uhum. ser emocionantes no CT da Agung e na, na... Ah, Batuca, né? Na Batu vamos Batur. ter um novo CT. Ok, perdão. Como é que você acha que fica a situação agora? Como é que você acha que fica a situação agora na tribo? Você acha que realmente uma majoritária? Ou você acha que as coisas ainda podem se reverter ainda pode ter alguma bagunça na, na tribo? Não, o meu sonho e o sonho de toda a plateia é que tem uma bagunça, né? Mas eu acho que vai ser óbvio, deve sair já que o Júlio... Não, perdão, já que não, perdão. É, Stephanie e o Júlio, um dos dois devem sair no domingo e é triste fazer o que acontece, né? É, essa situação de estar na minoria não é nada agradável, né? Mas vamos ver não, quem sabe, né? Quem sabe as coisas Não, sabem. quem sabe? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Nós temos jogadores incríveis lá, então... O seis tem potencial pra fazer qualquer coisa, então. Agora, já que ficando sozinha numa. numa. né? Tipo, é, três de uma temporada e, e uma pessoa da outra temporada. Você acha que isso foi a, a melhor coisa pra ela? Isso você. Ou você. Porque, porque você falou que você não sabia realmente dessa. dessa conexão que ela tava não. tendo com. né? Não, ela até comentou, mas como eu disse, eu boiei, né? Só perdi. É. Não. Ah, eu acho que. É porque sim, eu tô ela. Perguntando... Eu estou te perguntando, isso porque ela. É, bom, enfim, ela assumiu o voto, por isso que eu tô falando desse aqui. Uhum, sim. É, ela comentou no voto dela que. Comentou lá no, no, no, nos comentários depois que ela achava que tinha feito a melhor coisa para o jogo dela. Eu quero saber se você concorda com isso. Não, ela disse que se estivesse com a gente, ela ia ser carregada. Eu não acho isso. Eu acho que jamais Jaqueline seria carregada. Show. Por isso que também Ela soube sair Mas eu acho que ela tá bem nesses, nesses três Eu acho que ninguém vai querer eliminar ela agora, não E eu acho que ela vai pra Pra próxima Para próxima, próxima, o próximo terremoto Que pode acontecer Eu acho <risos> que ela tá bem ah. Eu tô bom Bom Eu acho, né? Mas... Uhum. Se, se tudo que eu achasse for se tudo que eu achasse fosse real, eu estava no jogo agora belíssimo, né? <risos> Com certeza. Olha, vamos agora para o nosso próximo quadro, quadro todos estrelinhas. Samuel recebeu o ah. um vídeo de cada de distribuir 20 estrelinhas para a sua tribo nova. Ou seja, Ana Raquel, Gustavo, Jaque, Júlio, Sardinha e Stephanie. Você conseguiu distribuir ou, a estrelas? Sim. Vamos lá. Então, então a dinâmica é a seguinte: a gente vai, eu vou falando o nome, você fala quantas estrelas você distribuiu para a pessoa e no final você justifica o que você quiser Tá. Ana Raquel. Pra Ana Raquel, eu vou dar um total de cinco estrelas. Eu justifico depois, então. Uau. Cinco estrelas para Ana Raquel. Gustavo. Para Gustavo, eu vou dar cinco estrelas também. A amigo, tão tá acabando, mas você já gastou metade. Sim, já. Pode, pode. pra já é que eu não vou dar nenhuma estrela, mas depois eu explico por quê. Uau! Julio. Júlio, Júlio também, cinco estrelas. Sabe? A sua cara de. <risos> Tô curiosíssimo, Sardinha. Nenhuma. E Stephanie? Cinco estrelas. Uau! Tá. Primeiro, pela primeira Boa. vez nós tivemos uma distribuição que não foi assim. Nossa, vou dar aqui metadinha pra todo mundo e uma aqui pra quem sobra. Foi cinco estrelas pra Ana. Não, dos... não, mas é que a minha... <risos> tipo. Oi, amigo. Tá me ouvindo? Tá, agora tá. eu já vi. É, deu uma travadinha. Uhum. Voltou. É, tá, mas agora eu vou justificar. Não uma justificativa crocante. Tipo, não dei zero estrelas pra eles por... Ai, ah, meu Deus, não. Calma, eu vou... É, é, vai ser meio decepcionante a justificativa, eu acho. Assim, eu podia dar cinco estrelas no máximo para pessoas. Uhum. Eu poderia muito bem dividir entre os seis. Nem sei se ia dar igual, porque eu não sou de humanos. Claro que é, não. Isso a pessoa fica em cima do muro, já vai, né mesmo? Ah, então. Você acha que eu ia, deixar, que eu ia botar o um número de estrelas pra, pra ficar igual, claro. Que... <risos> ótimo, adoro. É, daí, enfim. É, eu daria estrelas pra para pro Sardinha, assim, eu acho ele ótimos jogadores, é incríveis. Mas eu vou dar. Eu, essas quatro pessoas que eu dei estrelas, não tem como eu não dar a, tipo, o máximo pra ele, sabe? Se eu posso dar cinco estrelas pra pessoas, essas quatro pessoas merecem cinco estrelas, porque os quatro são pessoas incríveis que eu amei conhecer me aproximar, tudo é, Ana Raquel, como eu falei no áudio, é um amor de pessoa, Ana Raquel Ana Raquel eu adoro demais, eu já conversei com ela depois da eliminação, eu acho que ela esperava tiros e recebeu flores é, amo demais Ana Raquel, Gustavo é um doce mesmo, eu adoro Gustavo a gente já jogava tipo uns jogos antes mas ele não sabia quem eu era ele veio me conhecer agora ele Como assim? mas ele é muito tá metido com fake Samuel não é porque tipo a gente jogava a gente jogava Free Fire e quando a gente jogava junto ele não sabia quem eu era tipo quem é o Samuel ele não sabia quem é aí ele veio me conhecer agora aí enfim ele ele é muito divertido, muito doce e é muito legal. É, é muito é engraçado os surtos dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Júlio, Julio, Julio para mim é a revelação da temporada. Meu, para mim, né? Não, não tipo, não digo como jogador digo para mim. É, ele é incrível. Julio, é, apreciem esse homem enquanto vocês têm tempo. Vocês estão aí, vocês exaltem ele ele é muito. Ele é uma pessoa incrível, gente aproveitem nele. E Stephanie, Stephanie é meu amorzinho da vida já. Eu amo muito Stephanie. Ai, eu até me emociono, porque eu amo pessoas. Porque... E é isso, amo eles. Muito bem. Você recebeu, amigo, algumas torradinhas da plateia, então vamos a elas, para você satisfazer a curiosidade Ai, queridos fãs. Primeira palavrinha é do Wagner. Oh. Wagner Renascimento. Ai, anjo. Samuel. <risos> eu não sei se vai achar o Samuel Anjo depois da pergunta. Samuel. Ah? Que pessoa você está mais feliz de não ter que forçar social mais? Então, como eu falei, eu... quem eu não consegui falar, eu não falava. Então, tipo... Não força isso, eu com ninguém. Quem eu não conseguia falar, não falava mais mesmo, não. o que que City não é que vai... <risos> Então não vai estar nome, no vai decepcionar o seu fã. Não, se você quiser, eu, eu Não é que, assim, eu real, não acho que eu ah, passei isso. é claro especial, que Mas, assim, eu não conversar. É claro que eu quero. Eu sempre vou querer que você vocês traquem alguém, alguém. Ah, tá, deu uma travada. que eu tinha falado isso há muito tempo. Aí, vocês vão ver falar agora. É... Deixa eu só. Tá. Eu não conversei muito com a Isa no jogo. Mas assim, eu não forcei social com ela. Eu não consegui conversar com ela, então eu não conversei. Só isso, não forcei. Mas eu não consegui me conectar com ela. Então, acontece. Normal. Mas eu um não pessoa Então tá bom, respondi. Sim. A segunda torrada é da Débora. Samuel, seu lindo. Eu ainda não estou bem com a sua Ai, saída. É você era uma das minhas grandes torcidas e estiver saindo me deixou devastada. Na sua visão, existe alguma temporada dominando o jogo e fazendo as demais temporadas de cadela? Qual seria essa season? Um beijo e brilhe cada dia mais estrelinha. que sou o Príncipe? Ai, Débora, você é muito... Não, a Débora só um, um comentário assim, ela foi muito doce comigo. Ela veio... Ai, eu sou muito sensível. Ela veio me mandar mensagem e ela foi muito fofa comigo, muito fofa. Tipo, antes da... Assim que saíram as tribos, ela veio me mandar mensagem falando que... Tipo, pra eu não me sentir mal, porque eu tava na, na tribo dos odiados. Porque ela torceu por mim e tal, eu achei ela muito fofa, ela é uma fofa. É, agora eu até desfoquei da pergunta. Tá. Eu não sei se tem uma tribo dominando. A gente, tipo... Pegou a ideia do Fernando, sabe? O Fernando deixou isso no ar de que a Serra estava dominando. E a gente sempre precisa de um motivo para eliminar alguém, né? Então, acho que a gente pega um pouquinho disso e, e meio que fala que a Serra Leua tá dominando. Mas eu não sei. Pode ser que eles estejam, pode ser que não. Pode ser que tenha uma outra season que tá mais escondida, que real esteja dominando. E eu ia adorar. É... Amazonas, no caso. <risos> amo Amazonas. E é isso, eu não acho que tem uma dominando ainda Até porque, não sei, acho que não Aposta é. bem Alice nesse caso, mas acho que não Muito bem. As próximas duas perguntas são da mesma pessoa São do Danilo Nunes, ele mandou duas perguntas E aí tá, primeira dela. Nossa, é que você quer comentar alguma coisa? Não, eu tô só adorando quem tá perguntando É ele pergunta, em um voto falava que você tinha um bonde, dando a impressão de que você estava bem posicionado no jogo. Ai, travou. No... Triste. Você ouviu a pergunta? Não, ouvi só do bom, até o bonde. Tá, ele fala que você tinha um bonde e que isso deu a impressão de que você estava bem posicionado no jogo. Como um todo. Aí ele quer saber se você foi prejudicado pela sua app, assim, se a sua te ferrou nas suas relações para conseguir uma maioria e tal. Ah, eu acho que esse lance do bonde foi mais um negócio da. Perdão. É... Mais um lance da própria tribo. Perdão de novo. <risos> mais um lance da própria tribo da sua Eu acho que. Ai, não. É porque, como eu falei lá, eu acho que. Não foi, eu... não, não foi uma questão de, de estar mal posicionado, né? Foi uma questão de, de um ruído aí com a Jaque, né? Na... Não, é exato. Eu, eu, eu me fechei com as pessoas que eu que achei que seria melhor jogar. Eu acho que esse é o tal bonde. Então, por isso que teve essa justificativa nesses votos. Mas eu, se eu tivesse seguido para o outro bonde, aí. Eu estaria em outra posição, não é que eu estava mal posicionado Eu acho sim Bom, e aí ele faz Uma segunda pergunta Quando grandes players como você Saem do jogo, há uma transferência <risos> de alto... players <risos> Morro, ah, perdão, desculpa Há uma, há uma transferência de alvo Quem você acha que mais perde Com a sua saída E para falar para você sim. que você é simplesmente perfeito Em tudo que se propõe Ai, não sou tão perfeito Se eu fosse perfeito, não tava aqui aqui okay. Para. Mas você é um hoje, Danilo. Danilo, você é maravilhoso. É... Espero te martelar em breve, de novo. Eu... Eu... Quem mais perde com a minha saída, gente? Pelo amor de Deus. Ah, então. Eu fiquei muito chateado com a minha saída. Não foi nem com a minha saída em si. Eu fiquei chateado por ter prejudicado o jogo da Stephanie e do Júlio. Eu fiquei bem triste, tipo... Porque, de certa forma, eu saindo prejudica eles na tribo, sabe? Aí eu fiquei triste por isso. Muito bem. Vamos para o nosso quadro queridinho, tacando vinho. Chegou o momento de você sacar algo nas pessoas da sua tribo. Escolhe para mim três Muito números sério. de um a seis. Um a seis. Ah, seis, quatro e dois. Pares que são melhores que ímpares. Gustavo, Jaque Sardinha. Para quem vai o Alvinho e... Tá. Eu tenho que botar Alvinho em um deles? É. Não sei. Ah, eu não, não, não queria ser óbvio. Então eu vou botar um alvo no Gustavo. Porque o Gustavo, ele pode enganar vocês com esse lance de... De surtos, de sou ruim nas coisas Mas ele é um jogador incrível Não esqueçam disso, que ele chegou na final Na temporada dele, ele quase venceu Se não fosse o discurso dele E... Ele pode enganar Que foi que eu fiz E ele pode enganar vocês, amadas Adoro você, Gustavo Eu, tinha, mas... eu não falei mal, só toquei alvo Tacar alvo diferente de falar mal Já falei muito bem dele no começo não, eu tô sacaneando por causa do, do, ah. do discurso que você uma Foi um revival aí de um momento. Ah, perdão. Mas certas pessoas que me falaram isso. Não sei. Uhum. O que você tá falando? Você não sabe. Ah, que bom que você não sabe. Continua Ai, sem saber. virando para mim agora, não sei o que você tá falando. Muito bem. E, pra finalizar, nós temos o nosso último quadro o quadro. Os torrões de açúcar, e você recebeu um torrãozinho que veio diretamente do cast para você. É, Ele talvez foi... eu, esteja, eu esteja esperando esse torrão. Ele foi da Bruna. Sim. Ai, meu pai. Ela mandou a hum. seguinte mensagem para você: Nunca pensei que ia descobrir o que havia guardado dentro do seu sorriso aberto ou a bagagem que o seu, seu coração carrega. Mas lá estava você, numa dessas curvas inesperadas que a vida dá. Eu só tenho a agradecer pelas beds em conjunto na madrugada e as conversas profundas. Obrigada por ver uma parte de mim que é invisível aos outros. Obrigada por ser, mesmo na imperfeição, perfeito. Te amo. Oh. Ai, gente! Ela é... Eu falei pra ela. Eu mandei... Eu, eu me despedi das pessoas ontem. É... Eu tenho esse costume de, tipo pras pessoas que eu gosto real, eu mando um tchauzinho, sabe? Tipo, agradeço pelo jogo, lalalala. Aí, com a Bruna, ela já falou só vou te responder no torrão. Aí eu fiquei esperando, sabe? Mas, assim, Bruna, gente, como que a gente não ama essa garota? Ela é Todos os, os adjetivos bons do mundo, essa garota é. Ela é incrível demais. Eu amei, tipo, eu conheci a Bruna no encontro, a gente conversou assim pouco, a gente teve alguns momentinhos juntos, mas eu não a conhecia. Aqui eu vi, meu, essa menina é talentosa pra caralho. Ela é muito legal. Ela é um amor de pessoa, ela é fofa. A gente, tipo, conversa, sabe? Tipo. De coisas muito aleatórias. É, e é muito bom falar com a Bruna. Eu recuo, se você não falou, fale com a Bruna, que ela vai desprender. E é isso, ela é um doce. Eu amo muito. Pra mim te amo, Bruna. Foi um prazer. eu espero te ver. No... Já te falei, né? Mas eu espero te ver no encontrão. Ai, gente. Ai, gente, eu amo esse quadro. Chegou o momento... <risos> E a gente chorando no meu quadro, amei, meu entendeu? Ah, mas eu quase é. chorei já três vezes nessa entrevista. Sim. <risos> Bonito. Olha só, o que me acontece, Ai. gente? Queria dar um recado para você que está nos assistindo. Quarto chá, quarta pessoa que fala no encontrão. Entendeu? Então, o que, é que vocês está esperando para garantir a sua vaga? sempre encontrão Quinta Que intenção. Vai ser ótimo. Pode vir todo mundo, não precisa ter jogado VD. É muito bom, gente. Vocês não vão se arrepender. vem, vai, vai. Amor, ah. é o momento de você falar o que você quiser Se você acha que a gente não abordou alguma coisa que você estava querendo falar Se você acha que tem alguma coisa ainda para acrescentar sobre o jogo, pode falar Se você acha que a gente cumpriu tudo, pode se despedir das pessoas Tá, então eu acho que a gente falou bastante já E eu tenho só duas considerações finais é, A primeira é só queria agradecer muito Acho que vão ser três considerações, não sei é, primeiro eu queria agradecer muito a moderação, que foi, tipo, muito incrível para mim jogar isso, foi muito foi muito intenso mas a gente, eu tava esperando isso há quase três anos, né, e eu ainda tinha incertezas. eu achava que eu não ia voltar, não sei porquê mas hoje eu saio muito mais confiante daqui é, o, eu, o pessoal do podcast me levantou a minha bola, tipo que eu falei, pronto, o jogo valeu para mim por isso, foi eu criei uma confiança em mim que eu não tinha em relação ao jogo. Foi muito bom ler o que eles falaram do meu jogo em geral. É... e ao cast eu queria agradecer muito, gente. Vocês são muito maravilhosos. Eu não quero que ninguém saia mais, por favor. Façam uma final já e ganha alguém aí só. É todo mundo, todo mundo muito legal, todo mundo muito doce. E e é, e é isto. Só para finalizar, eu queria sair do jogo agora. E recomendar um livro para vocês do, Bem aleatório Fazer uma propaganda Eu vou recomendar esse livro aqui Over the Rainbow É um livro de é, Autores brasileiros LGBTQs e Que fazem re, uma, re, uma releitura De contos de fadas Como se os protagonistas fossem Pessoas LGBTQs mais E nesse momento Eu só queria recomendar para vocês Leiam enquanto vocês podem E leiam com orgulho ah, que bonitinho, meu amigo Eu só não fico triste Com a eliminação das pessoas Porque a eliminação das pessoas Significa que elas vêm aqui Encontrar comigo Fora Eu não quero... queria Eu não queria, mas queria eu Queria tanto que te levei Pra um chazinho na, na primeira semana né? <risos> mas foi bem doce Eu saí feliz e tô feliz aqui eu Tava bem nervoso ah, tá, perdão. Vamos vou tentar voltar. Voltou? É. Voltou. <risos> tá. Eu eu fiquei, eu saí bem feliz e tava muito nervoso de conversar com você, mas foi muito doce. Obrigado. eu. eu falei para você doer, que ia ser tranquilo. Eu tava a própria nervosia aqui, mas tudo bem. Foi doce. Gente, não precisa. Eu eu trato as pessoas. Pode vir pro chat, gente. Você que tá aí no cast, vem pro chat por semana. Na domingo? Já, tô próprio Jimmy Fallon, olha, com a minha aqui ah, do, do show. É, é, é e aí podem vir, gente, eu não morro. Não vem. Vem, mas... algumas, <risos> pessoas, algumas pessoas, pri principalmente, podem vir, tipo, agora. Eu... <risos> <risos> Brincadeira, gente. Amor, queria agradecer você pela disponibilidade, pela, pela entrevista. Foi muito gostoso, adorei. Dar palavra pelo seu jogo, dizer que você... assim Travou. Mas... Você deu seu nome na temporada, eu acho que é isso que importa. Assim. Às vezes os nossos movimentos dão certo, outras vezes não, e é isso aí. Só uma pessoa vai ganhar. É... Exato. E, e... Sabe, eu acho que está tudo certo. Exato. É, Exato. Esse obrigado, esse lance de você falar que eu dei o nome, tipo é, não que eu acho que eu tenha não, não, enfim, não sei se vai ficar potente, mas tipo eu acho que eu consegui finalizar um ciclo, sabe, eu não, eu não saí de coreia, tipo, confiante do meu jogo, mas agora, tipo, quarto eliminado, eu saí tipo, ok, eu fiz o que eu podia fazer errei, errei mesmo, errei pra caralho, mas mais que eu já errei em outros jogos, porque eu nunca tinha sido pra emerge mas eu, eu saí bem Sabe, saí achando que eu completei A minha missão no VD Mas tô aí, assim, para caso role Um barrados de bali versus Flops de bali, estamos aí VD Mas é isso, eu acho que Eu acho que às vezes também é mais legal a gente sair Porque cometeu um erro do que sair Como Easy Vault, talvez, assim, né sair Exato porque, ah, é assim, não, né? Exato é. Então muito bem, amigo Obrigadão pela participação, para vocês que estão nos assistindo Domingo tem CT duplo, daqui a pouquinho tem mais dois chazinhos para eu fazer vou adorar. E assim, Como? todos ansiosos pelo... Na Gung, que é a tribo dos, pop... dos popularzinhos Que vai arrancar Ai, lá que que a... dor! E na tribo Batu, vamos ver se tem alguma novidade Ou se é essa maioria que se formou agora com a eliminação do Samuel Vai ficar juntinha, unida, juntos Vou aguardar por isso com vocês. Um beijo para todo mundo e até o próximo chá com vinho. Tchau, tchau.